Fala pessoal, eu sou o Rafael Forresti, zootecnista e sócio-diretor da Brasil Pisces. e hoje a gente vai mostrar na prática o funcionamento do nosso Redox, né, que é um bioremediador para limpeza de água né, vai reduzir sua amônia, reduzir seu nitrito, então fica ligado que a gente vai mostrar o uso dele na prática, no dia a dia e o resultado dele em 24 horas, tá? E desculpa, tá? A gente demorar três semanas para postar o vídeo é que tá muito corrido aqui na nossa indústria. A gente está separando aí quatro projetos, então tem muito material aqui sendo separado nesse último mês. E hoje é, vai ser esse vídeo que foi gravado pelos nossos funcionários alguns meses atrás. Então não liga não, ó. Eles filmaram deitado e de pé, que eles não têm tanta prática igual a gente na hora de gravar os vídeos, tá bom, gente? Então é isso aí, bora pro vídeo. Uhum. Olá pessoal, aqui é a Ana, engenheira aquícola da Brasil Pieces e da Vigor Peixes. Estamos hoje aqui fazendo uma análise de água dos nossos tanques, né? das matrizes de lambari. É, e o que, que deu de resultado? né? O pH deu 7,5, o nitrito deu 0 e a amônia ela já deu no estado preocupante. Pamela, você pega lá o... para mim, por favor. A amônia... Aqui, é essa folha. Ela tá em 2%. Então, nós vamos entrar com o redox amônia e o açúcar para poder estar tá reduzindo. E eu vou estar tá aplicando e depois eu vou estar tá mostrando o resultado para vocês. Então, aqui agora eu vou estar tá colocando o açúcar, 80 gramas de açúcar para cada mil litros de água. É um tanque de 14 metros cúbicos. E depois eu vou estar tá acrescentando o redox e misturando aqui, deixando descansando por uma hora na sombra. A gente vai estar tá colocando aqui. Uma grama de redox para cada mil litros de água, né? Então 14 gramas para poder estar tá misturando junto com o açúcar, deixando descansar. Pode colocar mais 14 gramas, Aí. tirar um pouquinho. Aqui, Bom, pessoal, agora eu tô aqui com o nosso engenheiro Fabrício. Ele vai estar tá jogando o redox com açúcar no nosso tanque. Pode estar tá jogando, Fábio. Espalhar bem todo o sistema. E depois esperar tá agindo. E uma coisa muito importante, tá, pessoal? A oxigenação, ela tem que estar tá ligada. Porque o que que acontece? Essas bactérias junto com o açúcar, quando elas começam a reagir, elas consomem bastante oxigênio. Ó oh, pessoal, 5 horas após o tratamento com o açúcar, já desceu meio ponto. Então já está 1,5 um a, a amônia. Então vamos aguardar mais um tempo e ir acompanhando é, o processo. Boa noite pessoal, 8 horas após o tratamento com redox do açúcar e a amônia tá zerada. Lembrando que há dois dias nós fizemos um tratamento com terramicina e depois entramos. É, a amônia subiu e depois entramos com o redox. Então a amônia tá zerada. Então para mais informações pessoal sobre esse produto, o Redox Amônia, que ele serve para inoculação do sistema e também para reduzir a amônia e nitrita em casos de emergência, entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp, e-mail, pelo nosso chat e por telefone para um atendimento mais urgente.